Não o esperar eu vibe porque o que eu tenho. Olha eu queria mudar mudar de adversário Não aguento mais ver esse cara Mas mesmo assim se a rima boa Que você quer, então se prepara Vem junto lá de americana Mas você sabe Na minha rima você gama Na sua não é bacana Agora o mica te deita na porrada Como sempre acontece A batalha é de improvisada caldas Cê sabe mano que aqui a rima Revigora, é tipo batalha a Amizade ficou lá fora Igual, cê sabe se não Alcança a glória, a amizade ficou lá fora Com sua chance de vitória Geral levanta a mão aí pra ficar naquele pique, rapaziada Geral, geral, geral, geral, geral geral você falou de gama, falou de grama Eu vou bater no cara, você sabe, não se ofende Deu vacilo, aqui você vai morrer por pouca grama Para um cara que é muito pesado, com muitos quilos Será que você entende? Acho que não, por isso eu aniquilo Você falou demais e agora acabou com a paga Você falou de gama? Na verdade eu sou Hulk Isso aqui é o um Atlético e aqui Hulk te esmaga Já era, você vai voltar pra casa Você tá ligado, truta... Calda é sempre arrasa, falei de casa, mas aqui eu também crio asa e falo pra tu, nem precisei tomar energético Red é Bull oh. E aí rapaziada, mesma vibe, a gente precisa de vocês, pô, bora go, go, go, go, go, go. E aí Querer mudar é preciso, cê tem que ter juízo Mas muda agora, meu mano, cê sabe que eu te analiso, finalizo Porque cê sabe que eu sou preciso Na rima eu finalizo, artilheiro, não sou indeciso É tipo Caldas, cê não entendeu nada, eu tô na área E aqui agora você deu mancada A rima de artilheiro, rimando, sou verdadeiro na verdade é R9, Caldas, finalizei os parceiros. Será oh. que você entende? Acho que não, mas eu trouxe fazendo sempre um ponto de conclusão. Oh. E aí, Mica? <risos> tá Aê, ah, é, cara! É. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Mata ele, mata ele, mata ele lá, até de peso, aqui nessa parada O MC de pouco quilo, com a rima de tonelada Cê entendeu? Tá na área, cê sabe, né, Rafa? Derrubou na área, pelo mesmo que vou cobrar Pera lá, cê sabe que a rima que revigora Se você cobrar, certeza que é bola fora Então, cê sabe, né, mano, vou te lembrar De uma rima que no começo venha mandar É bola fora, igual só chance de vitória Por isso que eu falei, você é MC, não vai ficar pra história Enquanto eu fico, vou deixar você vivo. Você pode pá a minha história se sobrevive para contar. Uh, terceiro, terceiro, terceiro, terceiro. <música> <música> Ei ei ei ei ei ei ei ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, te passo, te passo. Esses bagulho aqui, sinceramente, mano, eu não tolero. Cê sabe, mesmo assim, de você espero. Sabe por que eu não tolero? Terceira aqui não deu, dá nada, mano, te bato, é 3 a 0 É sem problema, cê perdeu em dois rounds. Mas não dá nada, é tipo um nocaute. Vai a lona, cê sabe né, mano? É baba ovo. Já que deu o terceiro, cê vai que cair de novo. Ha. Não era você que ia cobrar o um pena, cê sabe, perdeu o juízo Você não artilheiro, se fosse artilheiro na arte, você finalizo Se faltou decisão, te faltou um ponto, te faltou juízo Por isso na arte, cê sabe que aqui eu te bato, também aniquilo Você falou de tonelada, parceiro rimando, cê sabe que eu sou verdadeiro Cê acha que não deu terceiro? Cê realmente acha que não deu terceiro? Não, tenho certeza Enquanto isso, seu freestyle não é uma beleza Então, cê sabe que rimando aqui você tá grog Artilheiro ou artista, finaliza igual Van Gogh Ah, vai ficar Van Gogh, na rima Você cai Por isso que agora você tem que respeitar o pai Se deu terceiro, agora que você sai Na rima você sabe eu sou vivo Na arte aqui eu finalizo Faltou uma rima mas tudo bem, cê não manteve a disciplina Agora eu finalizo, então cê pode pá Todo mundo esperando você vir finalizar ah, Você quer que eu finalizo? Na rima cê é muito fraco Bati nesse cara cê tá rimando, parecendo um novato ah, Por isso na arte cê sabe que aqui meu mano eu sou verdadeiro Não finalizei no segundo nem no primeiro Deixei pra finalizar no terceiro yeah! Barulho pra batalha. Vamos lá, barulho pro Mica, barulho pro Caldas, Mica próxima.